pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanussa, monitora de química do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre os métodos de separação de misturas. Antes de começar, aproveita para baixar esse mapa mental no link da descrição. Vamos lá? Já parou para pensar que a química se encaixa perfeitamente em discussões sobre planetas, espaço sideral e discutir química no nosso cotidiano não faz lá muito sentido? Apesar desse pensamento, estamos rodeados de misturas, sistemas, substâncias e elementos químicos. Hoje vamos abordar como são feitos os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas constituídas por duas ou mais substâncias que podem ser visualmente distinguíveis. Nesse tipo de mistura, os componentes ficam em fases diferentes. Um bom exemplo de mistura heterogênea é a mistura de água e óleo. Você já se perguntou como separa a água do óleo? Veremos agora algumas técnicas de separação bastante comuns, não apenas no laboratório, mas no dia a dia aí na sua casa. O processo de ventilação acontece quando um material mais denso é separado do menos denso através da corrente de ar. É um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A principal utilidade dada à ventilação é na separação de grãos de sua casca, entre outras impurezas. A ventilação pode ser aplicada, por exemplo, na separação de uma mistura que contenha grão de arroz e palha. A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas entre um sólido e um líquido, que consiste na passagem da mistura por um filtro. Ao preparar um cafezinho, você está realizando a filtração, pois quando você está coando o café, o pó fica retido no filtro e passa apenas a fase líquida. No processo de separação magnética, temos uma mistura heterogênea formada por sólidos. Vale ressaltar que pelo menos um dos componentes da mistura deve apresentar propriedades magnéticas. Pois assim, uma parte da mistura pode ser atraída pelo imã. Na decantação, temos um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Sabe aquela tarde chuvosa que a água do seu jardim fica barrenta? É possível separar a água do barro por decantação. Basta coletar um copinho com essa mistura e deixar em repouso. Após alguns minutinhos, você vai ver a deposição no fundo do recipiente. Agora que você já conhece alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, vamos entender como funcionam as misturas homogêneas. As misturas homogêneas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase, monofásica. Isso acontece porque a substância se dissolve e se torna uma solução. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal. Você já parou para pensar como é feita a separação desse tipo de mistura? Uma solução para separar misturas homogêneas é pela evaporação. A evaporação é utilizada para a separação de misturas homogêneas, onde temos pelo menos uma fase líquida e uma fase sólida. E a fase sólida é a de interesse. O sal de cozinha é extraído da água do mar por evaporação. A água do mar é represada em grandes tanques de pequena profundidade, construídos na areia, e são chamados de salinas. Quando tratamos de misturas homogêneas gasosas, aplicamos a liquefação fracionada. Nesse processo, resfria-se a mistura até que os gases componentes atinjam seu ponto de ebulição, passando assim para o estado líquido. Para separar uma mistura homogênea composta apenas por sólidos, aplicamos a fusão fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças nos pontos de fusão dos componentes de uma mistura, isso é, a mistura sólida é aquecida até que um dos componentes se funda, liquefaça completamente. Se a gente quiser separar uma mistura de enxofre e areia, podemos aplicar esse método, pois ao fundir o enxofre teremos uma fase líquida e uma fase sólida, que seria a areia. Na destilação simples, separamos uma mistura homogênea, que apresenta um sólido, dissolvido em um líquido, como por exemplo a nossa água e sal. Por aquecimento, em uma aparelhagem apropriada com um condensador, apenas o um líquido entra em ebulição, passando para o estado gasoso no qual é recolhido. Já na destilação fracionada, separamos a mistura homogênea, que apresenta um líquido dissolvido em outro líquido, como por exemplo a água e a acetona. Nesse tipo de destilação, temos uma coluna de fracionamento, que é um equipamento responsável por separar os vapores de diferentes substâncias. Bom, galera, é isso. Espero que isso possa dar um pontapé nos seus estudos sobre este conteúdo. Para ter certeza que você vai fixar esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição o mapa mental completo em alta resolução. Fique ligado aqui no canal, pois estaremos publicando mapas mentais super legais de química. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação. Por último, mas não menos importante, se você ainda não é aluno do Descomplica, aproveita e clica no link da descrição para assinar o Desco com um precinho para mandar beijão no Enem e nos vestibulares. Até a próxima, gente!